Boa noite, gente linda desse mundo maravilhoso! Olha quem está aqui comigo! Dandão! Dan, boa, boa noite, boa tarde! Tudo Todo bem? mundo estava com saudade de você, Dan. Todo mundo perguntando quando é que nós ia ter outra live. Já estavam quase puxando minha orelha. E o Dan, que não veio para gente, é que às vezes não dá, né? O Dan trabalha e tudo, e a agenda não. Não, não bate, mas agora você está aqui andando. Nem Tô vou aqui. contar. Nem vou contar para todo mundo que você estava chupando limão. As pessoas que me mandaram mensagem, gente, porque hoje eu, tava, eu peguei uma, um problema de estômago aí, tive que tomar injeção, mas aí. Ai, tomei um banho de arruda, fiz uns processos energéticos aqui e estou aqui com você na live. E estava chupando limão por causa do enjoo. Ó, oh, o limão já está seco. E sabe o que, que ele me falou? Eu conto tudo, tá? Eu falei assim, Ó, Daniel, eu não consigo chupar limão. Ele falou assim, é claro, porque você já é azeda de natureza. Não, aí, não, eu, não. aí eu falei para ele, olha que a gente só vê nos outros aquilo que a gente é. eu botar a culpa no limão. É, gente, é que vocês não veem o que acontece nos bastidores antes da gente começar a live. O nosso, a nossa intimidade aqui de mamãe e filhinho é bem grande, então, assim, a gente só, só, só zoa aqui nos bastidores. <risos> Ai, Dama, está tudo bem? Melhorou? Está melhor aí? Estou melhor. Estou assim, tá meio bem. gostou, mas estou bem, tá? Amanhã estou melhor. Uhum. Não, mas tá linda com esse casaco aí. Mostra aí o casaco, mostra. Olha, olha aí, gente, mago. É Só tá chovendo, gente. E aí tá Nossa. frio. Tô bem místico hoje. Olha isso! Oh, Deus, eu acabo. Eu fico até com um pouquinho de medo. Se eu te encontrasse desse jeito na floresta, eu juro que eu saia correndo. O povo vai pegar sua influência, mulher, e vai ficar com medo mesmo. <risos> Não, é brincadeira, gente. É que aqui a gente vem com uma com a outra mesmo. E aí a gente... hoje, hoje o tema vai ser babado, fala aí. Hoje o tema vai ser babado, viu? Vamos <risos> falar um pouco, aprofundar um pouco mais sobre as energias do momento também. Hum. Vamos também, né, Karen, no final... É uma surpresinha aí para o pessoal. Olha, quem ficar surpresas... até o final, quem ficar até o final vai ter uma surpresa, né, de perguntas e respostas aqui, mas a gente não vai falar o que, que é ainda, fica aí, porque a surpresa vai ser boa. Para todo mundo que está aí no chat, vai receber um presentinho, né, Dan? E aí eu acho que vocês vão gostar, então não sai daí não, hein, fica grudadinho com a gente. Uhum. Dan, tem alguma coisa para falar sobre as, as, as energias atuais? Nós vamos ter um eclipse agora, dia 20, né? Vamos ter um eclipse agora, dia 20. Muita gente já está tendo né, muitos sintomas, né? Uhum. Muitos sintomas. Uhum. E é eu uma preparação. Sabendo, alto, alto. Eu... Você sabe que eu fiquei sabendo que o pessoal aí de Ares, Libra e Touro são as pessoas que mais vão sentir esse eclipse. Que, me eu parece. Que eu sentindo. Já está sentindo? É um sentindo. puxa e volta. É um puxa e volta. Uhum. Parece que a, a, a vida está sendo virada de cabeça para baixo, chacoalhada. É. Eu tenho uma canalização do, do mestre, como é o nome dele? É Coutume, uhum. que ele fala que vai ter muita gente iniciando a missão de vida e tendo que fazer escolhas assim de mudança física, inclusive. Eu tô sentindo isso. A minha temporada que eu tô, ela é curta, gente. Eu não me apego muito. E, eu, e já, já me foi avisado pela equipe, minha equipe, né? Que seria uma passagem breve por aqui. Que é uhum. apenas uma aplicação nesse local, mas daqui eu iria para um local diferente, que eu já sei mais ou menos onde é. É, eu já sei onde é. E que aí sim, eu iria iniciar uma... Com uma potência maior de energia, né? O sistema uhum. caixa. Eu estava até comentando com a Kelly antes da gente iniciar. O sistema está mais energético. Justamente por conta dessas preparações energéticas. Pré- e pós-eclipse também. Vocês conseguem Sim. acompanhar? Não sei se vocês estão acompanhando aí. O Henrique Gaspareto, ele sempre coloca, todo dia, praticamente, nos stories dele do Instagram, é, como está a ressonância chuma. Vocês tenham visto que está bem. Outro dia, não sei se foi de ontem, que estava. Teve um blackout. Teve, teve um dia que teve um blackout, né? E um... Blackout. Uhum. Aí deu uma baixadinha ali na energia. É. Normalmente, quando dá o blackout, é porque aumentou muito e eles desligam para me mostrar que está bem alto. Porque uhum. eles sabem que a gente consegue ver. E ele agora, tá como é que está? Você olhou porque eu não, não dei uma olhada agora nesses últimos dias. Como é que está agora a energia? Renato me mandou. Renato, ele tá aqui, ele acabou de comentar. Renato, uhum. diz como é que tá a energia que você até me mandou, mas eu esqueci. Tá, ah, porque hoje eu também não, não vi como é que tá. Só sei que minha vida também tá sendo revirada, mas tá sendo revirada do modo positivo. Eu tô bem feliz, tô bem feliz mesmo. Então, eu espero que todo mundo compreenda isso, que quando a gente se, se permite afluir com aquilo que realmente somos, a nossa vida é revirada de, de cabeça para baixo, vem tipo a torre do tarô, né? Vem a torre... Deixa tudo ruir na nossa vida para a gente começar tudo novo. Então, é muito positivo quando essas coisas acontecem. Na minha vida está acontecendo tanta coisa legal, tanta, tanta mudança, que eu só estou de braço, vai vem, vem a mudança. <risos> e eu estou muito feliz com todas essas mudanças que estão acontecendo. Depende muito da energia que a gente está vibrando no momento. Como as coisas ficam mais intensas né, com esses eclipses, se você estiver vibrando numa energia mais baixa, numa frequência mais baixa, pode ter certeza que isso vai intensificar. Então, agora é a hora de você ó, subir sua, sua frequência. É a hora de focar na alegria, focar naquilo que é importante para você, no que você gosta, porque vai intensificar. É os pontos que estão subindo para a consciência, porque são limpezas profundas que estão acontecendo. Essas energias impulsionam a nossa luz interior para colocar para fora essas últimas travas emocionais, principalmente. E elas passam pela consciência para você ver os pontos ali que tem que fazer que tem que eliminar ou que tem que liberar definitivamente de uma forma mais fluida, não, é? não tem mais como empurrar com a barriga, entre aspas, situações não. que até antes, as pessoas estavam levando em banho-maria, não tem mais negócio de banho-maria não, ou limpa, ou corrige, ou, ou, ou transmuta de uma vez só, porque não tem mais tempo, precisa espaço para que a nova energia que já está entrando, não é que ela vai vir, vai ter um momento de um pico energético, olha, Renato, de 51 hoje, ah, essa é. nossa chama. vai ter um momento que um pico energético maior, o povo chama de flash solar, né, uhum. vai né? vai acontecer para ser, assim, a virada de chave de consciência total. Até lá, esses espaços, assim, sobe e desce de de vibração, esses pulsos uhum. que chegam mais altos, que a gente percebe pela ressonância chuma, estão aí para impulsionar mesmo a luz interna e botar para fora é, aquilo que está negativo. Uhum. E a evolução acontecer dentro de cada um. É, e não tem, é uma é uma ida sem volta agora, né? Então, assim, nós estamos indo, nada mais será como era antes, esqueçam isso. Nada mais. E também aquelas pessoas que querem que volte, né? Porque eu ainda, eu ainda de vez em quando encontro umas pessoas que falam ai, antigamente era tão bom, gente, que horror. Pare com isso, Pare com isso né? Agora a gente tem que ir para uma era mais leve. A Patrícia Magalhães falou, ela comentou ainda agora aqui, estamos indo para uma era mais leve, né? E se Mas... a gente se permitir e com leveza, nossa, é, é só alegria, gente, é só paz, é muita harmonia. E é o que eu tô sentindo no momento, eu tô vendo as mudanças chegando, olha a Patrícia, minha amiguinha querida, a Patrícia também estará no evento Você é o Todo. É isso aí, mas sinto uma era mais leve, tenho percebido algo tão bom internamente. É isso, gente. Quem está com a frequência elevada, acompanhando ali, ó, expandindo sua consciência através do coração, tá sentindo que tudo tá ficando mais leve? As pessoas que ainda ficam presas né, nas, nas, nas crenças antigas estão sentindo um caos tremendo, estão sentindo dor, estão sentindo enjoo, estão sentindo muito, uh, muito desconforto, tanto no físico como na sua vida. Então, agora é hora de você parar de se iludir com as coisas lá de fora, olhar para o seu coração e ver o que é necessário, você limpar o seu coração. O que é que não, mais, não faz mais parte da sua vida? porque as coisas vão se intensificar da maneira que você está vibrando. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, sobre vibração, porque o assunto hoje é amor multidimensional, tem muito a ver com vibração, <risos> né, Tem muito a ver com vibração, uhum. exatamente. Vamos sintonizar a nossa busca interior, né, em direção àquilo que vibra dentro da gente de forma mais harmoniosa. Tem pessoas que perguntam ah, qual a minha missão de alma? Gente, a missão de alma, você já está exercendo a missão de alma, você está hum. encarnado, já está na missão, já, praticamente. Mas haverá um momento que vai iniciar uma missão mais, digamos assim, conectada. Específica. Até, hum. específica. até que se encontre essa missão, você vai observando, né? eliminando os pontos que tem que eliminar, porque essa encarnação atual, eu falo bastante nos meus atendimentos, essa encarnação atual que todos nós estamos vivenciando nessa era, agora, Dara está pedindo para me dizer bem que uma coisa, que interessante, é uma dúvida de muitas pessoas, vem aqui. Vou falar. Ó, ele está dizendo o seguinte, não busquem não busquem se identificar com o meio e nem igualar padrões iguais. É um, é um termo assim meio... Não sejam... Refer... É, é, não busquem referências. Não sejam iguais a outras pessoas. Vocês precisam encontrar dentro de vocês a sua essência natural, sua, porque quanto mais vocês sejam vocês mesmos, ele está dando um exemplo aqui, se tinham vontade de pintar o cabelo de verde, o que te impede de pintar? Então você tem que fazer aquilo que ressoa com a sua vibração interna, com o que você sente, né? e com isso criar ramificações energéticas que fazem você encontrar novas possibilidades. Você cria novas possibilidades através de você mesmo expandir a consciência para várias direções, certo? Então, ele diz assim, não se autolimitem. O que quer fazer, faça. Contanto que não seja negativo, né? Mas o que quer fazer, faça. Porque estamos aqui justamente para ramificar, criar ramificações através de padrões energéticos com base na nossa essência divina, primordial, a primeira identidade, a menina disse aí, né? Uhum. A raça humana, ela foi criada para experienciar. E com base nas experienciações, você vai mesclar vivências de outras encarnações, aspectos de outras vidas e, que, e você tem afinidade. Por exemplo, Egito, Índia, junta, dá o quê? Uma mistura de Egito com Índia. Entendeu? Estou entendendo mais ou menos? É você criar a sua identidade para transitar nessa realidade agora com base na sua essência. Os pleadianos, eles sempre falam isso que a gente precisa encontrar a nossa essência, mas não seguir a risca, a essência nem do outro, de outra pessoa, e nem do que você vivenciou no passado. É por isso que existem várias encarnações diferentes, em locais diferentes, família diferente. Junta tudo, vai dar o que essa soma? Quem é você hoje? Ninguém veio para ser igual a ninguém, você veio para ser diferente. Só que dentro da sua padronagem, do seu padrão, a busca interior. Entenderam? Criatividade alongada. Junta um cristal, junta com o outro, pega uma pedra verde, mói ela, faz uma magia e joga na cara de alguém. <risos> Não, você sabe que eu tô meio dando risada aqui, porque a mensagem que você tá falando aí... Me... Que... Uau! Poderosa. Então, poderosa. Assim, eu fui metido, pintando preto com dourado. <risos> aí foi pintando e deu isso aqui. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Sejam, deu vontade de pintar o cabelo, metade verde, metade hum. azul, botou isso, botou aquilo, botou um trem na testa, fez uma tatuagem. É isso. Entendeu? É isso. Sabe é o que eu estou dando risada? A controladora. Na terça-feira. É, na terça-feira eu fiz uma live e eu falei sobre o amor próprio. E aí a primeira, hum. acho que eu falei isso, assim, gente, se eu quiser pintar o cabelo de verde, eu pinto, eu não tô nem aí com ninguém, porque eu tenho amor próprio, se eu me sinto bonita é o que importa, se eu me sinto bem é o que importa, eu tenho que, ser, eu tenho que ser eu, sempre eu, se nós somos sempre nós, estamos ali sendo o nosso próprio amor, né? E ah, você falando aí com, a, com as palavras de Darani foi muito engraçado que bateu com a live de terça-feira. Muito bom. bom. Muito bom. Eu lembrei é de você, eu dançar na rua, dança, lembrei de você lá no Rio de Janeiro, lá no, Ai, na Ai, que praia, saudade, Dom! samba <risos> Aquela, gente, nós tava vindo da praia, tirando umas fotos lá na praia, ela tirou umas minhas, tirou dela, né? É aí, Copacabana, tinha, né? é Copacabana, aí tinha um povo lá, é, num samba, né? Um pagode, né? Samba, é samba. Era a samba. A quando <risos> simplesmente botou uns trem dela lá e, ó, correu pra parte do povo, sambou lá, menino. Tô, né? E de vontade foi mesmo, tô, né? quem gostar, gostou, quem gostar, gostou. Você tá doido? Imagina, no, na minha ilha, no meu mundo, só tem eu. E no meu Oi. mundo, eu me divirto do jeito que eu quero. E se, se é. alguém quiser olhar, olhe. Se não quiser olhar, não olhe. No meu mundo, só tem eu. E eu preciso estar feliz. Se meu mundo tá é. feliz, é, e já tô fazendo minha missão de vida, né? Claro que cada um tem uma missão mais específica. Porque nós nos tornamos a missão de vida. A missão de vida é algo que nasce com a gente, é dentro da gente. Não é uma vocação, não é uma carreira. A missão de vida somos nós mesmos. E quando nós nos tornamos a energia da nossa missão de vida, nós seremos uma missão de vida ambulante. Onde quer que eu esteja, eu serei minha missão de vida. O fato de eu ser eu mesma, eu sou a minha missão de vida. E é isso que o Dan está querendo dizer. Né? E claro que nós temos uma missão de vida específica. Por exemplo, quem me acompanha sabe que eu estou aqui para inspirar com a alegria, para que todos manifestem o amor através da alegria. Então, essa é a minha missão. E eu sou exatamente isso. Eu sou a alegria pura manifestando o amor que sou. Né? Então, cada um vai ter a sua especificação na sua missão de vida quando você se tornar você em essência. Aquilo que você é. Essa mistureba toda que Dan falou, né? Dos nossos ancestrais, de todas as vidas. Isso somos nós. Isso é. está na nossa extensão de alma, na memória da nossa extensão de alma. E temos que realmente voltar à nossa essência. Temos que honrar toda essa ancestralidade, né? É. Mas isso também tem a ver com, com o nosso tema, né, Dan? Tem a ver com o nosso tema. E aí eu já vou colocar o primeiro, o primeiro tópico aqui para a gente entrar, porque estaremos falando hoje sobre o amor multidimensional. O que, que é isso, né? Até até pouco tempo atrás, nós tínhamos muito o, um, os relacionamentos kármicos, sabe, quando uma pessoa se junta com a outra só para poder é, equilibrar energias de vidas passadas, né, isso é uma coisa muito pesada, casamento é algo kármico, <risos> formar família é algo kármico, né, então isso já... Já está ficando para trás, esse negócio de casamento, família, formar família, formar aquele sistema, fazer parte do sistema. Não temos mais isso agora. Acabou. Agora é amor mesmo. E é o amor multidimensional, que é aquele amor puro. né Então, o primeiro toque que eu coloquei aqui, olha, afinidade energética, é a primeira coisa. Né, Dan? Afinidade energética. Hoje, a gente, as pessoas, nós que estamos aqui, mais conectados, né? A primeira coisa que a gente está percebendo, que está mudando, é justamente essa questão da afinidade energética. Relacionamento. Não envolve relacionamento, apenas relacionamento marido e mulher, né? Relacionamento no geral, amigo, família, tudo. E isso vai ser nítido a questão da afinidade energética. Muita gente está se desconectando de alguns e se conectando com outros por conta da afinidade energética. É e... só deixar... É só deixar é. fluir. Algumas pessoas acham que está só no processo. Não, gente, tem uma equipe à volta. O eu superior está uhum. no controle. Por mais que pareça que está fora do controle, não está. Confia, uhum. né? Entre Sim. a questão, tenha fé, né? É. E processo. as pessoas... Estão fluindo agora, está é, havendo muitas separações, e as pessoas estão meio que se incomodando com tanta separação que está tendo. Então, acabam até colocando culpa na nova era, né? Ah, essa nova era, esse novo pensamento está destruindo as famílias, destruindo ah, os laços de casamento. Gente, temos que fluir com a energia. E tem muita gente que ainda está junto, porque é por causa de uma crença, uma crença de eu casei, tem que ser para sempre, o que a família vai achar se eu me separar, tenho filhos, temos que ficar junto. Isso tudo está mudando muito, porque as pessoas que vão ficar junto em uma casa precisam ter afinidade energética. O que significa afinidade energética, Dan? Afinidade energética uhum. é realmente você estar ali em sintonia, né, vibração com a um ou outro ser, né? É, Igualado, sei, sei. né? É uma coisa igualada. Tipo hum. assim, é a mesma energia mesmo, você não vai perceber a diferença. Vocês vão falar a mesma língua, é, é, muito, é muito parecida a energia de vocês. Porque, veja, um, quando a gente se relaciona com uma pessoa por um, relacionamento kármico, a energia é toda diferente. Porque ali um vai meio que completar aquilo que tá faltando no outro, Né? Então, uma, um relacionamento onde há uma afinidade energética, não há nada mais que completar. Um é feliz por si só, porque tem o um amor próprio, o outro também é feliz por si só, porque tem o um amor próprio, e juntos eles estarão agregando um ao outro, e não completando um ao outro. A energia é muito igual, e essa afinidade energética está acontecendo em todos os lugares, não só em relacionamentos, mas também com os amigos. Quantos amigos se afastam de vocês quando vocês começam a expandir a consciência? Quantos familiares não ligam mais para vocês quando vocês começam com essa loucura que a gente faz aqui? <risos> né? Quando a gente começa a falar desse tema, desse, uh, dessa expansão da consciência do despertar. Quantas pessoas se afastam da gente? Não é assim? Então, essa é a afinidade energética. A gente não vai mais conseguir falar com pessoas que não estejam no mesmo caminho, no mesmo, na mesma, uh, no mesmo nível energético. Não tem mais como. Então, os relacionamentos, a partir de agora, serão principalmente reconhecidos pela afinidade energética. Fala a mesma língua, tem os mesmos pensamentos, não é? Então é isso que vai ser muito observado a partir de agora. Tem alguma coisa para falar sobre a afinidade energética, Dan? Meu anjo, quem não estiver na mesma vibração, vai sair. Vai sair. Vai sair, porque não vai... Não vai... Hum sintonia, ressonância, né? Uhum. E é só não julgar, é só não criticar quem for de sair, quem se afastar, quem atacar, né? Porque também pode acontecer também ataques. Enfim, é só se uhum. colocar. Você é dono da sua vibração, você é responsável pelas... Como é. você sente. A dor só pertence a quem carrega, né? A dor é. está no da pessoa que está carregando ela, então o que ela pensa, sente ou faz a seu respeito vai reverberar para ela, porque é a sintonia que ela está. Uhum. Você tem certeza de onde você está, em que posição energética você está, pode ficar tranquilo. Ah, tem uma questão, Daryne, tá me dizendo, fala sobre essa questão de tem pessoas que ah eu estou sofrendo ataque. Sair dessa questão de vitimização, uhum. afinidade energética. Se você está numa vibração elevada, por que, que você vai sofrer ataque, né? Por que, que você vai, ai, fulano tem um obsessor, tem tal, jogaram uma macumba em mim, uma praga. Por quê? E vai pegar por quê? Porque você abaixou a vibração para sintonizar naquilo. Para começar, você nem deveria falar que estava sob ataque. Né? Uhum. Por... Se você chegou a abaixar a sua vibração e sintonizar na, nessa frequência de ser atacado É isso que você vai atrair, o ataque né? Agora, porque se você tem certeza que a sua luz, que a sua proteção e quem está à sua volta Está à sua volta <risos> Será que algum ataque vai te alcançar? Né? Na, na verdade, quando a gente expande a nossa luz, a gente expande no, nosso amor, né? ninguém recebe ataque algum, um, os ataques, na verdade, a gente sente quando a gente cria buracos no nosso, no nosso campo vibracional, e esses buracos são criados principalmente pela falta de amor próprio. Quando a gente se coloca em, em posição de vítima, né? Eu sou uma coitada, as pessoas estão me a, a, atacando, ninguém gosta de mim, a vida não dá certo, está tudo uma porcaria. Isso é criar buracos no seu campo vibracional. Qual é o seu escudo? O amor. Então, para que isso não aconteça, para que você não se sinta atacada, é necessário expandir o amor, né? E isso é o que vai fazer com que você... Se sinta plena, uma pessoa, uma pessoa feliz, uma pessoa completa, só expandindo o amor. Não tem, não tem ritual que vai te ajudar, não tem ferramenta que vai te ajudar, você pode tentar tudo o que você quiser. Saiu de uma terapia, vai voltar a mesma coisa. Se você mesmo não expandir, a, a sua, o seu amor, se você não aumentar a sua frequência, né? as pessoas correm atrás de, de terapeutas, correm atrás, mas vai ajudar naquele momento, gente, depois que você voltar para casa e voltar a ter os mesmos pensamentos, falar as mesmas coisas, volta. Não adianta, terapeutas estão aqui para ajudar? Sim, estamos aqui para ajudar, mas quem é que se ajuda primeiro? Nós mesmos, a nós mesmos. Né? Ninguém lá de fora consegue nos ajudar. Então isso tem que vir daqui, ó, é, do, é do coração. Quando a gente expande o nosso coração, o nosso amor, é aí que a consciência também se expande, a gente vê com clareza. Né? Então eu não sei, Dani. eu acho que também muitas pessoas te procuram porque estão com problemas nos relacionamentos. Para mim, eu quase não tenho muito esse tipo de, de tema, para mim já cessou <risos> essa, esse caminho das pessoas me procurarem porque estão com problemas nos relacionamentos. Geralmente as pessoas me procuram porque querem se conhecer. Mas, ainda de vez em quando, pinga aqui uns comentários que eu vejo de pessoas que dizem que estão passando por certos estresse em casa, com relacionamento, estão recebendo ataques em casa e não sabem o que fazer, e falam para mim, como é que eu posso despertar, expandir minha consciência, se eu estou dentro de uma casa onde eu estou sendo atacada, e se meu marido não fala a minha língua, é, não entende o que está acontecendo comigo. E eu falo, gente, cada um tem a sua própria escolha. Ninguém obriga ninguém a ficar em lugar nenhum. É uma escolha própria, né? É claro que é duro, é duro escutar isso, né? Mas a gente vai falar o quê? A gente tem que falar aquilo que ressoa com o momento. O momento é afinidades energéticas. E se você tá sentindo que não tem mais uma afinidade energética, e você quer continuar no mesmo lugar com as mesmas pessoas, é uma escolha própria. Tipo, é uma escolha de, tá bom, eu vou ficar aqui sofrendo. né? É a minha escolha. Então, assim, a dor, ela existe, mas a sofrência é uma escolha. É claro que é um passo bem difícil, é uma mudança difícil, mas a torre está caindo para todo mundo. E a torre está caindo para que a gente comece tudo novo. O velho tem que ficar para trás, e agora temos que começar tudo novo, e a gente recebe uma folha em branca todos os dias para escre escrevemos uma nova história. Né, Dan? Coragem e confiança. São duas palavras aqui para esse momento. Coragem hum. confiança. Bom, ninguém disse que ia ser fácil, né? Decisões precisam ser tomadas, ações precisam ser feitas para seguir uma nova direção com afinidade, mais afinidade com a sua essência, né? Com quem realmente você é e o que você veio fazer aqui. Sua missão, de, é, literalmente, né? Todos os é. sentidos. E quando a gente fala afinidade energética, a gente pensa muito no outro, né? Ah, então tá, eu tenho que encontrar uma pessoa que tenha a mesma afinidade energética que eu. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você não tem como encontrar uma pessoa que tenha a mesma afinidade energética que você se você não tiver uma afinidade energética com você primeiro, <risos> né? Então, tipo assim, é aquela luta do ego, né? O Do ego e da essência de alma. Se você não consegue voltar para a sua essência, você nunca vai encontrar uma pessoa que tem a afinidade energética que você tem. Não vai. Vai ficar sempre uma... Um, não vai ter um, um balanço aqui, porque você não vai estar sendo você. Então, quando você encontrar uma pessoa, vai estar na mesma energia que você, mas não vai ser a sua afinidade energética, porque você ainda não voltou a, a ser quem você realmente é. Então, você tem que ter uma afinidade com você. Como é que a gente faz isso? Através do silêncio o autoconhecimento, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é, a, qual é o meu propósito de vida aqui, né? E aí quando você se encontra, você aprende a ser amável com você, você aprende a ser agradável com você. E isso vai criando um equilíbrio energético aqui dentro, primeiro, é aqui dentro. E quando você percebe que você se ama completamente, incondicionalmente, você se respeita, você se aceita como você é, você se olha no espelho e fala, nossa, eu tenho tanto orgulho de você que eu me casaria com você na hora. Aí você está pronto. E aí, quando você atinge essa afinidade energética com a sua essência, você pode ter certeza, você vai manifestar a pessoa com a mesma energia. E aí é só alegria. Não tem mais karma para ser aqui equilibrado, é só alegria, né? E aí, tudo muda, aí é arco-íris, é florzinhas, é coraçãozinho. <risos> Mas tem aqui o segundo ponto, Dan, ó, oh, compatibilidade de missão. Compatibilidade de missão. Pessoas, né, tem pessoas que vêm com missões específicas, sozinhas, né, em determinado ponto da caminhada de alma, em grupos ou casais, né, duplas, não precisa nem ser casal. Essa compatibilidade também está com base na compatibilidade energética, e juntando a compatibilidade energética, a compatibilidade de missão, ela se espalha, porque potencializa a energia para os lados, no caso envolve outras pessoas, e acaba atingindo mais pessoas. Então, a luz cresce, se expande uhum. com base que é a missão, ou individual, ou em dupla, ou coletivo, grupos. Missões específicas, com o um único intuito de expandir a luz, fazer crescer, reverberar o amor que a evolução, ela acontece. Os códigos de DNA, eles se ramifiquem dentro e possam ser reativados, né? Uhum. Os filamentos de DNA, através dessa retransmissão. É o que eu e a Kera estamos fazendo aqui, agora. É isso, é isso mesmo. Na verdade, é falar a mesma língua em todos os aspectos, até na, no aspecto missionário, né? O propósito de vida que estamos fazendo aqui, porque, claro que uh, a nossa missão de alma é bem específica, é bem interna, é bem de cada essência única, né, e eu já fiz várias leituras de almas, onde eu vi missões onde as pessoas trabalham em uma organização interna, né, e a outra pessoa trabalha na, na, na ruptura de correntes, de, de crenças, então, uma pessoa quer trabalhar com a organização mais quietinho e a outra quer ali, né, espalhar alegria, e fazer com que as pessoas se, se libertem de crenças, aí as missões aqui não vão ter muita compatibilidade, não, <risos> né? Então é por isso que para um amor multi, multidimensional que a gente fala, as missões, elas, elas são muito interligadas, elas são, bem, um, elas são bem completas quando elas se juntam, né? E a gente percebe isso quando a gente conversa com as pessoas que têm a mesma afinidade energética que a gente e tem essa, essa ligação ancestral com a gente. É, uma, é algo que não é daqui. A gente percebe ao conversar com a pessoa que, ok, a gente realmente tem algo de outros lugares, não é da Terra, não, é de outros mundos, é de outras energias. E vamos trazendo de vida em vida, né? Então é a compatibilidade missionária que eu, que eu chamo assim, é algo muito forte. É, quando você conversa com a pessoa, fala, não é isso, vamos nos juntar para seguirmos a nossa missão juntos, vamos agregar aqui, né? É bem forte isso, pra... É leve, gente, o processo, é leve. É, não queira. Ai, qual é a minha missão? querer ultrapassar, sabe? Hum, o processo é sentir, qual é, é sentir. Está uhum. na missão já. O mentor ele está já te preparando para encontrar a missão, só que tem alguns aspectos ainda que fizeram com que você ainda não estivesse na missão, que precisa ser observados através da meditação, da interiorização profunda, né? É. E o mentor de cada um sabe o momento certo de te apresentar. Não está nada jogado ao, a, aleatoriamente, tipo, a Deus dará ao universo, não. Tá, Tem uma organização, tem uma ordem de acontecimentos, né? É, na verdade... Cruz. Não tem, não tem necessidade de saber a missão, né, Dan? Porque eu fico lembrando, eu desde pequenininha, eu sempre fui sapeca eu sempre fui alegre, eu sempre fiquei pulando, eu sempre, eu sempre, onde eu chegava, eu chegava com essa alegria. Onde eu chegava? Onde que eu chegava, virava festa, todo mundo dançava, eu sempre fui assim. Nunca ninguém me falou da minha missão. Ah, sua missão é manifestar o amor através da alegria. Nunca ninguém me falou isso. É uma coisa minha, que, que crescia cada vez mais dentro de mim, essa alegria que não, não, é tanta alegria que eu não consigo me conter. E as pessoas às vezes falam, nossa, que exagero. Né? Mas é uma coisa minha, é minha e todo mundo quando percebe a missão de vida é algo que dá muita alegria, dá muito prazer né, então eu me sinto super alegre quando eu consigo fazer a minha missão, que é trazer alegria em todos os lugares, é manifestar o amor através do sorriso, né isso Exato. é missão de vida, é uma coisa sua ninguém precisa te falar qual é a sua missão de vida é uma coisa sua, que te deixa muito feliz muito completo, né, então é tão importante você saber disso, sabe? Que a missão não é algo lá fora. A missão é conosco e não com o planeta Terra. Só que pelo Sei fato mal. do... Só Disculpa. que pelo fato da gente, a gente se tornar a missão de vida, o nosso mundo fica tão bonito, que a gente começa a contagiar os mundos dos outros, as bolhas dos outros, né? Então, é somente o nosso mundo que a gente tem que olhar. A missão é sempre conosco e não lá fora, né? Hum. A Kélia falou um ponto interessante da, da infância, né? É literalmente isso, é voltar a ser criança. Lembra das coisas que você gostava de fazer quando você era pequeno? É isso, é isso. É por isso que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala, o que, que você gostava de fazer quando você era criança? Não é uma pergunta boba, não é à toa não, gente, é porque realmente é realmente assim mesmo, é assim mesmo. Quem conversa com a minha mãe e pergunta como que era a Kelly quando era pequena, exatamente começou agora, exatamente. Porque quando você se torna uma pessoa adulta e você volta à sua essência, você volta a ser a criança que você era. Aquela pureza, né? Que você gostava de ser, então é, é, essa pergunta, o que você gostava de fazer quando você era criança, é uma pergunta muito importante, vale a pena voltar e se relembrar, né? Mesmos gostos, atitudes e pensamentos acho que isso é muito importante, né, Dan? Mesmos gostos, atitudes e pensamentos tudo segue ali não arrisca, assim, igual, igual, igual tem as diferenças, as particularidades, né, de cada um mas... Bate, Interliga. né? Interliga. Interliga. Uhum. Complementa. Porque, é, porque ficar do lado de uma pessoa que vai ter outros gostos, vai querer fazer outras coisas que você não gosta, hum, acho que não vai dar certo por muito tempo, não. Então aí você já percebe que não é um amor multidimensional. O amor multidimensional, ele entrelaça. Ele entrelaça. Por uma... Não tem como você ser 100% igual à pessoa, porque cada um foi criado em uma família diferente com opiniões diferentes, com cultura diferente, às vezes, né? em países diferentes, não tem como ser 100%, mas tem que se entrelaçar, tem que se interligar, ali, tem que, tem que bater, <risos> tem que bater e tem que combinar. Então, mesmo os gostos, atitudes e pensamentos, isso é, uma, é um dos sinais de que realmente é um amor multidimensional que você está manifestando na sua vida. Né? Exatamente, exatamente. Agora o outro aqui é bem interessante. Habilidades telepáticas, isso aqui é forte. é forte. Nossa, habilidades telepáticas, quando você encontra, quando você manifesta né, e reencontra o seu amor multidimensional aqui no planeta Terra, é algo muito forte essa telepatia. É algo assim que você fica, meu Deus, não acredito que isso aconteceu agora. Vocês escrevem na mesma hora a mesma coisa, se ligam na mesma hora, falam as mesmas coisas, assim, espontaneamente, e aí você fica, o que? O que está acontecendo aqui? Né? E um, isso é um dos sinais, tá? É um dos sinais que nós somos totalmente ligados um com o outro já de vários tempos, né? Não é, não é uma coisa aqui, então aqui seria um reencontro. E nós manifestamos esse amor multidimensional quando nós nos reencontramos primeiro. É sempre trabalhando nós primeiro. A nossa essência, voltar a ser o que somos. Com certeza manifestaremos. E a outra pessoa também, né? Se a outra pessoa também fez o trabalho com ela e você fez o trabalho com você, vocês vão se encontrar. E vocês vão ver como é bonito esse reencontro, né, Dan? E aí? Telepatia, Dan? Fala aí. Muita gente está tendo hoje, por conta também dessas altas frequências que estão entrando no planeta, Deja vu. Ah, Eu ah, mesmo sim. Tô... Verdade. Uhum. Uhum. Isso é uhum. forte também. A multidimensionalidade do ser humano, que o ser humano, ele carrega códigos, energias, e o ser humano é uma raça que é multidimensional. Por quê? Porque temos no nosso DNA vários outros códigos de DNA de outros seres de outros universos, de outros planetas, né? O uhum. planeta Terra. Biblioteca viva, né? Praticamente. Aqui tem a essência de vários outros lugares. Então, a multidimensionalidade, a, a nossa conexão com outros seres que também estão conectados conosco por conta do DNA que tem na gente, né? É a experiência, né? Ela está sendo reajustada, digamos assim, atualizada no nosso corpo atual para essa vibração atual e para sintonizar o nosso corpo atual com a nova vibração que o planeta vai, vai estar, né? Isso causa, está causando essa, essa, essa aflorar, digamos assim, uhum. das, habilidades, das, uhum. das habilidades fáticas, né? Então, percebam que a mente ela vai ficar mais intuitiva, mais conectada. A mente ela vai ficar mais, ela já está começando a ficar mais, como é que se diz, sintonizada com a vibração, tá? Para evitar justamente que o que vai chegar de fora futuramente confunda certo e errado. Errado vira certo, certo vira errado. Porque o, o sistema ele vai querer confundir, principalmente os despertos, né? A gente que está aqui, os despertos, né? Vai querer confundir. E como é que você vai saber se aquilo é ou não é? Aí você vai ter que entrar para dentro, né? Interiorizar. E também envolve a habilidade telepática, porque você vai conseguir sentir uma pessoa que por mais que ela esteja dizendo a verdade, ou... É, dizer na verdade, não. Que ela esteja falando algo assim, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de grau religioso alto. Um padre, um papa, sei lá. Falando uma mensagem bonita, sendo que não é aquilo, é mentira. Como é que você vai saber que aquilo é, é uma mentira, sendo que está mascarada de verdade? Você vai entrar para dentro, vai sentir. Aí você já vai usar das suas habilidades telepáticas para identificar. Ih! Isso aqui nunca foi uma canalização. Vai uhum. ter muitos canalizadores também, viu? Vocês ah, vão identificar na hora. Uhum. Vocês vão identificar na hora. Isso nunca foi... A... Eu identifico na hora. Isso uhum. nunca foi uma canalização. Uhum. Certo? Olha, tem a, a Carla, a Ana está falando assim. E aquela história de que nós temos que aceitar o outro como ele é? Claro, no fato. Não, é, não fala da parte de caráter e atitudes negativas. Não conta mas e o resto? A gente sempre precisa aceitar o outro como ele é, mas não significa que você tem que ficar com a pessoa se <risos> não tem afinidade alguma, né? Então, assim, é, é aquela coisa que a gente fala, é escolha se você sabe que aquela pessoa não tem afinidade nenhuma com você, né? É totalmente diferente de você. Não faz as coisas que você gosta, na verdade. Você espera uma coisa, a pessoa faz, faz outra. É sua escolha você querer ficar com a pessoa, não. Agora, o, o caso de aceitar, temos que aceitar e amar todos. Nós não viemos aqui para fazer outra coisa a não ser amar, tá? Então, amar e aceitar é uma coisa totalmente diferente do que ter que conviver com uma pessoa, tá? Isso, isso, isso de amor multidimensional aí já não tem nada a ver. Tipo, ah, eu, eu sou de um jeito, eu espero na minha cabeça, no meu coração, que a pessoa faça alguma coisa e ela não faz. Já acabou aí, já acabou a história de amor multidimensional, tá? Amor multidimensional é aquele amor que... Do jeitinho que você é, a pessoa vai ser com você. Aquilo que você doa, você recebe de volta, tá? Então, se tiver essas, essas, essas diferenças, esqueça, nós não estamos mais na era de ter que sofrer, não tem mais esse negócio de relacionamento kármico. É um compatível com o outro, é um agregando com o outro. Então, por exemplo, eu no meu caso, vocês conhecem aquele filme, como perder um homem em 10 dias? Aquela comédia romântica. Você conhece, Dan? Já ouviu falar? Essa, esse filme é tão engraçado como Perder um Homem em 10 Dias. A Erika, eu sempre converso com a Erika sobre isso. Eu sou igualzinho à menina do filme. Ela faz de tudo para perder um rapaz em 10 dias. É uma menina melosa, romântica, sabe? Aquela exageradamente é, romântica, sabe? Grudenta. Eu sou assim, eu sou assim. Então não adianta me pedir para mudar que eu não vou mudar. Agora. Tem condições de eu ficar com uma pessoa que não gosta disso? Não tem. E se eu ficar com uma pessoa assim, é claro que eu vou querer receber de volta a mesma coisa. E se eu não receber, é a minha culpa? É a minha escolha em estar com uma pessoa que não vai me dar isso? Então, quando eu me amo incondicionalmente, eu não vou aceitar isso. Me aceitem como eu sou, me amem como eu sou, que é mais fácil. Mas eu preciso manifestar uma pessoa que seja igual a mim. Que tem que estar no mesmo nível, né? Que seja tão meloso quanto eu, que seja tão romântico quanto eu, né? Que, que me escreva 10 mil vezes por dia e me pergunta como eu estou. É assim, tá? Agora, se você tá com uma pessoa do seu lado que você fala, poxa, nunca me liga, nunca me escreve, nunca, nunca me dá atenção, não é a pessoa certa. Para mim, não. Para mim, não. Então, ali eu já vou receber. Vou, vou... É o primeiro sinal. Não é amor multidimensional aqui. Então, eu saio. Deixo de lado e vou trabalhar em mim, trabalhar em mim, para que eu manifeste a pessoa que seja igual a mim. tá? Então, esse negócio de aceitar o outro como ele é, aceite, ame, tenha compaixão, mas não precisa estar do seu lado. Falou tudo, falou tudo. Eu até <risos> ele vai chupar outro limão. Ele vai chupar outro limão. Não, sabe por quê, Dan? Sabe por quê? Porque eu já passei muito por isso. Eu, eu toda românticazinha, toda melozinha, eu sou assim, eu sou toda fofinha, toda princesinha. E aí, de vez em quando, por, porque eu não tinha trabalhado em mim, sabe? Eu tinha meus medos de rejeição e todas essas coisas. Eu atraía pessoas que nunca me davam o carinho que eu queria. Nunca me dava a atenção que eu queria. Aí eu achei, para, basta, basta, agora eu tenho que trabalhar em mim. Me amar incondicionalmente. Eu, com certeza, vou manifestar uma pessoa que seja igual a mim, né? E isso acontece, e é muito bonito quando isso acontece, porque tem, sim, pessoas como nós. Tem pessoas como nós, nós só, só precisamos aumentar a nossa frequência para que a pessoa chegue, e ela chega. Isso é afinidade energética, gente. A gente atrai, a gente manifesta. Né? Mas temos que trabalhar em nós. Eu quero um homem, eu quero um homem. Eu que... <risos> não, eu não fiquei procurando, Mas, não. Gente, tem gente que fica assim, meu Deus, cadê meu homem que não chega? Eu já curei. Já curei. É. Se, quando é. a gente cura, quando a gente realmente está curado, a gente percebe pelas pessoas que a gente atrai, as pessoas que a gente manifesta. Olha, não tem coisa melhor do que você se enxergar na outra pessoa. Tipo assim, aparecer uma pessoa interessante lá, você está saindo com a pessoa, está conhecendo a pessoa, mas você observa a pessoa, ela vai te mostrar exatamente como você está por dentro. Exatamente. É. Aí, aí é a sua escolha. Você quer ficar com a pessoa mesmo, ela te mostrando como é que você está por dentro, que ainda não está curado. <risos> né? Aí é karma, viu? Aí é karma. Ninguém merece. <risos> Reconexão ancestral. ancestral. Esse aí é o mais bonito, acho que, de todos os tópicos. Reconexão ancestral, meus amores, aí é você... é a luz no caminho, né? É, aquilo, é aquela questão que você... <risos> identifica na primeiramente em você mesmo, né? A Clara já até falou uhum. sobre aspectos que você traz de outras encarnações. Dara me está dizendo aqui assim que Quando você perde algo no passado, que a sensação de perder, ela ressurge em outra encarnação, você acaba se desconectando da conexão que você carrega. Tem um cristal aqui... Tem uma pessoa aqui na live, Kelly, que ela está segurando um cristal. Essa pessoa, ela tem um chamado de cura, só que ela está com medo de exercer. Tá, no, tá escondida, tá tipo não quer se mostrar, sabe? Tem hum. um chamado de aparecer, só que ela não quer se mostrar. E tem uma conexão bem forte com a ancestralidade dela, é uma mulher. Então, conexão bem forte com a ancestralidade dela. A Darani está dizendo aqui que ela vai ser chamada. Não tem como ficar muito tempo escondida, não, meu amor. Você vai ser chamada a, a dar as caras. Escute. Alô, alô. <risos> planeta Terra chamando. Está segurando um cristal na mão. A Darani hum. disse a, tá a mulher que está segurando um cristal. Uhum. Ancestralidade, meu amor, é bruxaria. Se você foi bruxa, você foi ancestral. É, e uma e quando você encontra uma pessoa que você sabe não, você sente né que uh, o encontro não é apenas um encontro, mas é um reencontro é porque já tivemos alguma coisa em outras vidas ou às vezes até em outras dimensões né e é como se assim, a gente se conhece há uma semana, mas temos a sensação que nos conhecemos há muitos anos Tipo, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo aqui, eu estou falando com você há poucos dias, mas parece que a gente já está uma vida inteira junto. Isso é uma ligação ancestral, tá? É, uma, é um reencontro, e geralmente esses reencontros são manifestados por afinidade energética, né? E aí vai a pergunta, ok? Vamos lá todos os tópicos. <risos> vamos ver, temos a mesma afinidade energética? Temos os mesmos gostos, pensamentos e atitudes, né? Uh, temos a mesma missão? Será? Então a gente vai tópico por tópico, tá? Será que fazemos sempre as mesmas escolhas? Será que ele me dá a mesma coisa que eu estou dando? Será que ela está devolvendo a mesma coisa que eu estou emanando? Veja todos esses tópicos, tá? Para não entrar em relacionamento kármico. Agora, relacionamento ancestral, ligação ancestral, isso acontece muito diariamente. Diariamente. Porque é uma afinidade energética, é uma atração por já nos conhecermos. Né? Então, eu acho muito lindo quando essa reconexão ancestral tipo, vamos continuar uma história que a gente não terminou Reconexão ancestral. Você resgata ali aquelas memórias, você sente aquela energia. É igual um perfume que você sentia, que você tinha aí na infância, usava. Aí sumiu. Aí de repente você sente o cheiro dele em alguém. E aí, nossa, me lembro. Aí vem aquelas memórias. Ah, lem... Lembrou de tal coisa que viveu, por conta daquele cheiro e tal. Não é bem o um cheiro, mas é a, a, a memória, a reconexão ancestral de uma de uma situação, por mais que você não lembre assim, mas passa aquela, né, aquela lembrança de que já teve algo, já vivenciou uma situação com a pessoa. Sabe o que que Dara tá dizendo, Sabe o que que faz vocês não terem nitidez, Dara tá dizendo, Sabe o que que faz vocês não terem nitidez exata dessa conexão, clareza dessa reconexão ancestral? É porque teve aspectos que eram ou no corpo masculino ou que era ou no corpo feminino. E confunde um pouco a, a mente, o cérebro, nessa uhum. encarnação. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu tô aqui homem, né? Aquela tá mulher. Se fossem os papéis trocados, eu tive encarnação com Aquela no passado, só que eu era mulher e Aquela era homem. Fica aquela coisa, o, o cérebro, ele tenta entender como se... Assim? Tem, sente que teve aquela reconexão, tem aquela afinidade energética, aquele vínculo, só que não tem tanta clareza, porque a multidimensionalidade também ainda está sendo trabalhada para também expandir a consciência para essas questões. Entendeu? Uhum. E isso uhum. também... O, o tá cérebro feio. da gente está gente. O cérebro Sim. humano, nessa encarnação, ele ainda está limitado a questões multidimensionais, nessas né, essas percepções mais profundas. É por isso que... Ó, é, é... oh, outra questão que Nara me diz é que tem pessoas, Kevin, não sei se se procura falando sobre isso, dizem assim, não, tô, não estou conseguindo ler, não consigo estudar, faço vários cursos, não tenho concentração. É justamente por isso, gente, o cérebro está passando por esse ajuste. Por, uhum. por conta dessa dimensionalidade. Lado esquerdo e lado direito, eles estão se unificando, né? Aqui a mente é muito limitada ainda, né? Quando a gente Isso. transcender a mente é que, que a, as portas se abrem. Porque é. É, falando dessa reconexão ancestral, reconexão multidimensional, vai muito além daquilo que a mente consegue entender. Então, você não tem como saber e entender uma coisa que você não sabe. Não tem como, essa mente ela é muito limitada. Agora, a hora que você transcende a mente, você sabe que as reconexões são multidimensionais. Porque nós somos seres multidimensionais. Os nossos chakras já dizem que somos seres multidimensionais, porque cada chakra é uma dimensão diferente, né? Então, quando a gente transcende essa mente limitada de que só existe aqui essa vida, né? A gente compreende que as reconexões vai muito além de planetas, vai muito além de é, sementes estelares, vai muito além, vai lá do começo, de onde tudo começou. É de lá que vêm as nossas reconexões, né? Alguém me pergunta aqui de chama gêmea, eu não sou muito, tá, ligada a esses temas de chama gêmea, alma gêmea, porque as pessoas deturpam muito, porque eu vi como tudo isso funciona de lá. Eu vi de lá. As pessoas estão muito aqui na, naquilo que a mente quer entender, o que é alma gêmea e chama gêmea. Eu vi de lá, tá? Então é por isso que aqui eu não fico romantizando muito essas coisas. Claro que nós, é isso que eu tô falando para vocês, nós temos reconexão multidimensional. Temos, por quê? Nós viemos de um lugar onde nós éramos apenas energia. E nós éramos todos conectados como energia e fomos nos densificando e nos separando em corpos diversificados. Mas somos ligados, tá? Nós temos energias que desde o comecinho estão conosco. E que desde o comecinho nos, nos encontramos em várias vidas. É claro que temos isso mas é necessário compreender isso com o coração e não com a mente, a mente não vai conseguir explicar ou fazer você entender o que é uma chama gêmea e o que é uma alma gêmea, não é romantizado do jeito que a gente está pensando vai muito é. além do romantismo é um amor puro, incondicional né? não tem gênero, esse amor não tem gênero não tem gênero gente, eu tive uma, eu tive uma conexão com a Ayahuasca ai, você fez? <risos> Você aqui na geladeira que legal aí eu eu separei um dia né me conectei com meu mentor meus mentores né o um casal né Iago é, e Yasmin eles me prepararam e a, é, é, Renato Renato tá aí Renato tava nesse dia eu comecei nossa. com o Renato uhum. e aí nossa Tive uma conexão tão forte tão forte com tudo isso que Carol falou aí de tipo Pá, a frequência, geometrias, eu fui longe, viu? Me conectei com. Aí, Renata, aí. Me conectei com a outra parte minha, né? E teve uma coisa assim, mais. E, e, e tipo, tudo isso que a Karen falou confirma. Para mim e para todo mundo aqui, é muito além. Essa questão chama-gênero. Não é romantizada, é como a gente vê, é limitado. É muito além. E eu tive essa conexão. É bem longe. É uhum. bem, mais, bem maior do que a gente imagina. Sabe? É. é muito além. Essa pequena partícula aqui que vem, esse fractal que vem para cá com essa missão, é... é só uma parte do grande processo que é essa questão. Né? Que envolve duas almas, só que separadinhas ali, cumprindo uhum. missões ali. Vai ter momentos, né? dependendo de como que foi a programação para o planeta Terra, para missões, de estarem juntas e seguirem ali, porque tem que ter uma re, re, re, reunião uhum. de para poder uma expansão maior para o momento. Isso também envolve posições da malha magnética do planeta, envolve... Tipo assim, a Kelly está no lugar que ela está conectada com uma rede energética dessa região. Então, ela está expandindo a energia nessa região e também favorece o planeta e favorece a gente aqui também, por ela estar tá espalhando aqui, ó. Várias pessoas estão tendo acesso a essas informações. Então, a luz se expande por vários lugares. Mas uhum. localmente, também é importante, por quê? Porque tem um pilar de luz... Eu aqui mesmo, em João Pessoa, tem um pilar de luz conectado com a malha que passa por aqui. Vocês uhum. já ouviram falar das linhas lei? Linhas lei? Uhum. Então, essa reconexão ancestral também está vinculada à caixa da Terra, do planeta, que está nessas linhas lei. Certo? Não, temos apenas a recone... Não teremos apenas a reconexão ancestral da gente, mas teremos também a reconexão ancestral do planeta. Muitas raças humanas é, já passaram por aqui. Essa é o quê? A, a quinta raça? A, quarta, a quinta? Então, tem muito um Nós somos a quinta raça, né? Uhum. planeta é muito mais antigo do que a ciência hoje diz. E muito mais antigo. O pessoal, o pessoal tá falando aqui que momento Tinder. Que Gente, vocês sabiam que, que eu não... Eu não sabia o que era Tinder, tá? Eu realmente nunca tinha escutado falar desse Tinder. Agora eu escuto todo momento esse Tinder. Eu já tive, mas eu não gosto mais. Eu acho que isso é, é muito, assim, superficial. Eu prefiro a moda antiga, eu prefiro usar a mente, sabe? Porque é tipo a conexão de pessoas, né? Eu acho que é, assim, aplicativo para essa questão de encontrar pessoas... Você vai encontrar quando for de encontrar e, tipo, vai estar tá ali no momento certo, na hora certa. Não precisa bem do Tinder. Você vai encontrar uma pessoa que, que ela vai mascarar e ser o, o que não é. é e, pergoso. tipo, vai acabar frustrando. Sei lá, tipo, tem várias questões. Dá para ter essa reconex, reconexão, assim, também, pelo Tinder. Mas, no, na minha opinião... Eu prefiro usar mesmo as minhas capacidades, minhas potências místicas da mente para me achar a pessoa ali. Eu vou Sim, lá igual seu mas... hum, chapéu, bota aquele capacete assim na cabeça, eu vou, eu vou achar fulano lá na, na barra da vereda, na estante. Pam. Aí eu entro na mente da, da pessoa. Tchum. Gente, é Sim. multidimensional. Tem que parar de ficar buscando facilidade botar o cérebrozinho para funcionar. É. Volta aqui. Tem tópico lá, como é o nome aquele outro anterior, da mente? Do que? O tópico anterior? A, a telepática, a telepatia. Isso. É. Gente, não, isso, é, isso é muito, muito legal. Eu falo para vocês, a hora que você desapega... Não, desapega mesmo. Tipo, vocês que estão aí todos no Tinder, desapega desse Tinder. Desapega. É. Não olha mais. Sabe o que, que você faz? Vai fechar os olhos vai respirar e vai trabalhar em você, não tem coisa Já, melhor eu, eu realmente eu falei assim, eu não quero procurar ninguém, eu não quero ninguém agora, eu quero só trabalhar porque é a primeira vez que eu estou sozinha na minha vida que eu fiquei sozinha na minha vida e aí eu falei assim, eu vou aproveitar esse momento agora para trabalhar em mim todos aqueles resquícios que ainda tem aqui para eu talvez é, atrair ou manifestar uma pessoa que não vai de novo me dar aquilo que eu, que eu tanto gosto, né? De volta, então, não, eu não quero, eu não quero. Agora eu vou trabalhar em mim e eu vou manifestar a pessoa que seja igualzinha a mim. Vai ter que ter a mesma infinidade energética, vai ter que ter habilidade telepática comigo, vai ter que ter os mesmos gostos, pensamentos, atitudes, vai ter que ter, <risos> Se não, não ah, adianta que eu, eu não vou mais ficar tentando. Então, todo mundo que está aí no Tinder, dica de tia Carrie. <risos> Saia do Tinder, todo mundo. Vão trabalhar em vocês, no autoconhecimento, na energia de vocês. Elevem a frequência, conheça a sua essência verdadeira, o que é que você é. O que é que você é com todas as coisas que você tem e sem todas as coisas que você tem. O que é que você é na sua essência. O que é que você veio fazer aqui, da onde você veio, para onde você vai, qual é a sua importância e a sua contribuição aqui no planeta Terra, vai trabalhar em você. Quando você conseguir fazer o reencontro com você, que é essa afinidade energética com a sua alma, reconectou com a sua alma, meu, <risos> vai aparecer na sua frente a pessoa que é igualzinha a você. Igualzinha. Vai falar como você, pensar como você, agir como você. Não vai mais ter aquela falta. Ah, eu tô sentindo falta da pessoa me ligar, tô sentindo falta de, de, de mais carinho, de mais atenção. Mais atenção, não vai mais ter isso. Eu prometo pra vocês. Se desapeguem do Tinder. <risos> e vai lá fazer a ligação pra você mesmo. 000, vai lá pro seu coração. Volta pra casa do pai. Esse é o segredo. Volta pra casa do pai, que é o seu coração. Ai, cara, eu tive um acesso agora a uma vida sua, na época de Maria Madalena ali, naquela época. Só que foi, ah, na, fala. França. Conta, foi né? na, na França. Conta, né? Na França é aquela você que eu gente Você falando isso, você falando a mesma coisa para uma senhora, eu vi aqui agora, você falando, até comecei a chorar, porque eu vi o um momento, você falando isso aí, a mesma coisa você falando para uma senhora na França, que tá... Tipo parecia que tava tomando chá, tava tomando alguma coisa, contando tipo da a mesma coisa assim. Do... <risos> <Olha>. Achei bem. Olha, <risos> isso aí é multidimensionalidade, gente. É, é. acontece assim, ó. É instantâneo. Reconexão é assim. É forte. É, eu sei que muitas coisas do que eu falo aqui eu não estou falando pela primeira vez. Eu sinto isso. É. Bom, é que quem já viu as nossas lives, minha e do Dan, sabe que a gente tem também várias vidas <risos> juntas, até no Egito, a gente tem bastante experiência junto no Egito, e em Atlantis, a gente é. acessa de vez em quando essas experiências, né, Dan? É verdade. E a gente brinca de mamãe e filhinho, porque Dan já foi meu filhinho em uma vida. <risos> né? Mas foi forte agora, hein, Dan? Você acessou realmente, porque quando eu estava falando aqui, eu estava... Eu já repeti isso várias vezes em algum lugar. <risos> Legal, hum. magnífico mesmo. Estava uhum. hum. usando até um vestido pre não marrom, com um detalhe branco assim na frente. Interessante. Uhum. Que lindo, lindo, Dan. Obrigada. Bom, agora conexão com a natureza, eu acho que. Nossa, isso, isso é muito forte. Uma, um relacionamento, um amor multidimensional, não adianta. Os dois vão ter que ter uma, um chamado para a natureza muito forte. Os dois. Conta aí, Dan. Conexão com a natureza. Por quê? Tá, volta aquele tema lá do, da questão do a caixa da terra, né? Vai voltar a natureza. Vai voltar a natureza. Essa, essa questão do amor. quê? Porque... Os elementais, as energias que cuidam do, do, da natureza, no geral, em determinado momento da vida, lá atrás, a gente teve, a gente sempre tem a conexão com a natureza. A natureza traz para a gente essa conexão maior com a questão do nosso amor próprio também, e também do amor é, multidimensional, o amor geral para tudo, para todos né? Observar a natureza, observar como os animais ali eles se comportam né? As formigas sabe um ajuda na outra ali aquela coisa e se espelhar o que que eu posso modificar? Aprender com esse aspecto dessa conexão com a natureza porque querendo ou não os animais eles vêm de outras consciências né? De outros seres de outras essências superiores, extremamente amorosas, né? Criaram, plantaram aqui no planeta Terra essa energia, esse DNA, né? O planeta Terra, ele é uma biblioteca que guarda genes de vários locais do universo, de vários seres, né? E seres extremamente amorosos, senão eles não teriam vindo aqui para fazer parte projeto Terra, né? Para entrar na, na, na... Tem um nomezinho que dá, que me fugiu agora. Na experiência. Né? Lá atrás, comecinho do... do, do, do de semear... De, de, de, de semear o planeta, né? Então, acessar tudo isso, que a gente também tá conectado pelo amor, né? Que faz com que a nossa vibração aumenta mais ainda. Faz com que a gente expanda e a gente se reconecta com mais facilidade, né? Tem energias, devas, elementais, é seres supralumínicos, que a gente chama, que uhum. cuidam. A gente entra em contato com esses seres, essa essência amorosa, ela se expande. Vai chegar o um momento que está bem próximo da gente vê-los, né? Porque a gente vai estar uhum. sintonizando amorosamente, num nível de vibração que permitirá que eles se mostrem mais nitidamente para a gente. Mas e aí? Como é que a gente vai olhar para eles? Com preconceito, com julgamento, né? Ah, esse aqui é cabeçudinho, esse aqui tem um rabo, esse aqui é verde, esse aqui é azul, esse aqui é isso aqui. Porque eles têm várias formas, elementares, né? Só que eles vão esperar da, da nossa reação amorosa para com eles. Hum. Muitas vão amá-los, vão respeitá-los e vão entendê-los. Mas haverá também aqueles que ainda têm questões a serem trabalhadas, crenças a serem quebradas, vão olhar com certo receio, até com medo. Em muitos uhum. casos, vai acontecer. Eu converso com as fadinhas de vez em quando, eu me conecto com elas, principalmente quando eu vou numa região aqui do zoológico, aqui em João Pessoa, que tem uma mata atlântica lá, uma região... E aí eu me conecto com eles que moram lá, e eles me falam. Algumas pessoas que vêm aqui, a gente se manifesta através de pássaros que voam, lagartixa, que corre e tal. E observa a reação. Tem gente que, que joga pedra, tem gente que chuva, tem gente Não tem um olhar amoroso para esses seres. Eles estão ali. Alguém já assistiu aquele filme? Oh, vê a cena aqui. Alguém já assistiu aquele filme Branca de Neve e o Caçador? Que tem uma cena do filme que ela foge num cavalo, que tem uns passarinhos, dois passarinzinhos preto com branco, que ajuda ela a fugir. Ah, eu adoro, As eu pessoas. adoro. Você viu? Aí, <risos> aí no final mostra que aqueles passarinhos são dois elementais que saem de dentro deles. Tipo, eles usam o passarinho como um veículo, né? Sim. Eles são exatamente daquele jeito ali. Exatamente. A natureza, se vocês entrarem na natureza, vocês vão perceber que ela vai tentar chamar a sua atenção de qualquer jeito. Do mínimo ao maior, ao grande. Uhum. Precisa, silencia. A natureza, ela vai tentar chamar a sua atenção. Um bichinho que corre na sua frente, o pássaro que voa, que senta perto de você, sendo uma árvore, não, não importa. São esses seres mostrando, olha, você não está diferente, separado da gente que está aqui. Não é porque eu sou pequenininho que eu sou menor do que você. Por que que ainda estão comendo carne? E por aí outras coisas, tudo envolve o planeta, tudo envolve a natureza, tudo envolve a conexão com a natureza. Uma simples folha, os pleadianos dizem, numa simples folha, que você olhar com um olhar multidimensional expandido, você consegue ver um universo imenso e consegue entender muita coisa que acontece. É aquela questão macro e micro, uhum. né? Cosmos. É. é, a conexão com a natureza realmente é algo multidimensional, né? E quem compreende isso vai saber que quanto mais você se conecta com você, mais o chamado você terá para a natureza, porque nós estamos em um ambiente com muito barulho, é muito barulho. É barulho do celular, é barulho vibracional de, de todos os eletrônicos, de tudo que a gente tem em casa, é muito barulho. Então você precisa ir para a natureza para escutar o canto da natureza. O barulho da natureza é algo que cura, é, é algo que nos, que nos faz transcender realmente emoção, mente e físico. Quando nós estamos na natureza com os nossos irmãos, com os elementais, é, é algo que realmente faz a gente entrar em uma outra dimensão. E quanto mais você se conecta com a natureza, mais você chega perto do seu coração. Por quê? Porque ali a, a comunicação é pura. A comunicação é totalmente divina, né? Então, a, quando essa, essa conexão com a natureza e você encontra uma pessoa que tem a mesma conexão com a natureza, e vocês juntos né, vão para a natureza fazer essa conexão, é uma coisa linda, é uma coisa linda, é algo multidimensional mesmo, tá? Agora então, tem muitas pessoas ali falando é, do Tinder aqui, né? Eu falo, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu estou observando, eu observei muito isso aqui nos últimos tempos. Quando você procura, você só encontra coisa errada. Quando você sai à procura, significa que você está em falta. E quando você está em falta, você vai encontrar uma pessoa que vai te é, intensificar aquilo que você achava ser verdade, o seu medo, a sua rejeição, tudo aquilo que te faz falta, a pessoa vai fazer você sentir mais falta ainda. Então, não procure. Essas plataformas, a Tinder, essas coisas para encontrar outras pessoas, é simplesmente uma... Mais uma armadilha, é mais uma manipulação para você não se voltar para a sua essência. É para você encontrar mais uma pessoa que ao invés de te trazer paz, vai te trazer o contrário, vai te afastar da, da sua essência verdadeira. A pessoa que se conecta consigo mesmo manifestará aquela pessoa que deveria estar com ela. Afinidade energética é tudo e a afinidade energética começa por nós. Então, vocês todos que estão aqui no Tinder, delete esse aplicativo Tinder aí da vida de vocês, parem oh. de procurar, gente, parem de procurar. Vão para dentro, porque não adianta, as pessoas estão perguntando, a alma gêmea é um fractal nosso? É que vocês realmente não têm ideia do que é alma. Né? O dia que vocês tiverem ideia do que é alma, vocês não farão mais essa pergunta de almas gêmeas. A alma é uma tecnologia do espírito. Tá? e a alma serve para que as extensões sejam enviadas para uma experiência nas dimensões então não é alma gêmea, nós todos somos interligados energeticamente todos nós, e nós temos uma mônada com 144 essências nós temos 144 energias que são totalmente conectadas conosco a mesma, a mesma energia de mônada, são 144 não existe apenas uma alma gêmea tá? existem Aquelas energias que foram enviadas junto conosco para uma experiência. E essas energias que são enviadas junto conosco são as nossas contrapartes. Mas contrapartes geralmente não é para ficar junta é a minha parte masculina ou feminina na, na, na outra pessoa, na outra energia. E quando elas se unem elas são completas, porque um dia nós fomos já os dois gêneros em uma energia só. E aí, um dia, com toda a evolução, essas energias se separaram em dois corpos diferentes. Vai chegar um dia também, onde tudo irá se unir novamente. Né? Então, quando vocês começarem a compreender isso, vocês não farão mais essas, essas perguntas de chamas gêmeas e almas gêmeas. Porque não é algo romântico, é algo energético, que faz parte de toda a criação e manifestação da energia para as experiências, apenas isso. Tá? Não tem nada a ver com romantismo Vai acontecer a conexão Uma hora ou outra uhum. Porque já foi programado Antes de encarnar Como seria o reencontro E quando seria esse reencontro Então não precisa colocar O bolo na frente dos boi Como é? A carroça <risos> na frente dos bois Também não sei muito esses, Essas eras A carroça português. na frente A carroça na frente dos bois é. <risos> Gente... Relaxa, observa o processo Muda os padrões que tem que mudar Finaliza os traumas kármicos, Emocionais principalmente E deixa Acontecer Mais uma vez, vocês não estão Sós Tem uma equipe à volta Tem os mentores atuando Vai acontecer no momento certo tá? Se não aconteceu ainda É porque não está pronto E o que é que tem que fazer para ficar pronto Para poder acontecer se sente que tem uma alma gêmea, ou seja lá como você... Se sente que tem. Está sentindo que tem, está forte. Bem, por que que ainda não chegou? Então eu vou ter que fazer alguma coisa para poder fazer esse processo acelerar e fazer essa pessoa chegar. Se está sentindo que tem, faça a mudança que vai chegar. Porque a vibração ela vai aumentar... Vai atrair, é igual imã. Vai atrair energeticamente. Como é que vocês chegam aqui? Como é que vocês chegam para mim? Como é que vocês chegam para Kelly? Querendo atendimento. Como é que acontece? Não é? Você não sente? Eu senti, eu senti uma coisa tão boa em você. Muita gente chega para mim e fala, senti uma energia tão boa, eu gostaria de fazer uma, uma leitura, eu gostaria de fazer um processo. Não é? Vocês veem, tá ali... De repente deu vontade de abrir o YouTube, pam, caiu na live. O que foi que aconteceu? Ó, 18, 18. O que foi que aconteceu? Né? Uhum. O que. O que está vendo? É, afinidade. Por que está que vendo horas iguais? Né? Tudo isso está, tipo, colocando, não tem tão racionalizar. Como é que você racionaliza. A sincronicidade, agora está 18 e 18, vocês estão vendo aí. Como é que, o que, que explica, né? Então é isso, a, a própria sincronicidade já vem para mostrar. Não tenta entender com o cérebro humano limitado. É algo sentido, é além. Entendeu? Aqueles códigos que os seres colocam, projetam naquelas plantações, o que que significa? É justamente, eles fazem aquilo ali, justamente para botar a nossa cabecinha para funcionar. Até onde a gente consegue alcançar de tentar entender o que é aquele símbolo. Está é. vendo que é um processo de empurra para poder fazer expandir? Quanto mais vocês embrenham na racionalidade, quanto mais vocês ficam presos no tentar entender, mais presos vai ficar no tentar entender, e aí não dá espaço para poder o espírito, a essência, a energia falar. Transbordar através de vocês. Uhum. Tem pessoas que são leitores acásticos. Ah, eu tô com dificuldades na leitura. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Porque está racionalizando. Não é para ver. É para sentir. Uhum. Vai sentir primeiro para poder ver. Não é ver primeiro para sentir. Consegue entender a diferença? Com certeza. Como é que, como é que eu e a Keren, a gente acessa informações sobre vocês? Porque primeiro a gente sente depois a gente vê. Uhum. Vai e, e, e manifesta na mente. Né? É isso mesmo. Não tem A limitância da dúvida do, do, do cérebro racional humano. O ego não interfere. No meu processo de leitura mesmo, tenho uma, eu tenho uma oração que a gente já fez comigo, eu gravo esse processo, tem... Tem é, uma parte que diz assim... É, deixa eu lembrar bem aqui. Me fugiu, é porque eu não estou conectado com leitura agora. Mas tem uma parte que diz assim, que é, é tipo... Livre de, de, de, de interferências. É, meu Deus, eu até perdi até a, a, É porque eu não estou conectado com a caixa. Mas eu perdi agora, como é a, o processo. Mas eu sei, tá o não. Eu sei, ele não... Tem uma parte que diz, para não... Deixar a mente interferir. Uhum. O ego, a dúvida, interferir no processo da leitura. E eu gero um campo de proteção para realmente não interferir. A minha parte humana limitada, o meu cérebrozinho humano limitado, não interfira nesse processo. Porque esse processo é além dessa parte lógica, racional. Sim. Quando vocês acharem essa conexão, vocês vão entender o que é realmente que o Espírito quer falar através de vocês e vão acessar suas missões de alma dentro de vocês. Aí vão parar de ficar, E qual é a minha missão de alma? Racional. Quebra a racionalidade. É, o, é a mente humana querendo provas, querendo, é tipo, se, se prender a algo para dizer que aquele algo existe porque eu vejo. Tem aquela famosa frase, eu acredito no que eu vejo. Se eu ver, eu acredito. Então, esqueci agora como é que é o nome. Hum. Ver para crer. Pronto, ver para crer. Não é ver para crer, é crer primeiro para depois ver. Tá? É por isso que a gente está aqui. Botando vocês para poder ver, ou crer primeiro, para é. depois ver. Sentir primeiro, vamos sair do racional, gente, porque saímos. Na verdade, Atlantis ele era uma civilização do sentir né, e nós, a quinta civilização, somos a, somos a civilização do racional, agora estamos voltando para o sentir novamente, né, a bruxa voltou. Tô com frio, a bruxa voltou. Eita, bruxa, e que, que voltar para o sentir, a, a Natália. Não vai aparecer hoje, não? Vem cá, gato, dá as caras aqui pro povo, anda, vem cá, mamãe, ó, anda. Vem cá. Vem cá. mamãe. Vem menino. Vem cá. Olha, a Natália está perguntando. Kelren, quando tem... Tá. Quando tem encontros planejados, a espiritualidade faz de tudo para você encontrar a pessoa, como funciona? Sim. Primeiramente, somos nós que preparamos todo o campo para manifestar a pessoa. Quando nós estamos com o campo totalmente preparado, aí tem os acontecimentos. Por exemplo, a pessoa... É, ver alguma coisa sua, algum texto, algum lugar onde você comentou alguma coisa, a pessoa vai ver, vai sentir uma atração por você, ou vontade de, de conectar com você, ou você vai em algum lugar, a pessoa vai te ver e vai sentir uma coisa diferente, vai escutar sua voz, sempre vai ter algum momento onde vocês vão se encontrar sim, de uma forma ou de outra, independente do lugar onde você se encontra. Você pode estar do outro, do outro lado do planeta, vai haver esse encontro. Não se preocupe, quando você preparar o seu campo, você vai manifestar esse encontro com a ajuda, sim, dos mentores, dos nossos irmãos estelares, todos vão fazer com que o encontro aconteça quando tiver que acontecer. Quando, não quando tiver que acontecer, não. Quando você preparar o seu campo, quando a outra pessoa estiver com o campo preparado, o encontro, não tem como não acontecer. Gente, não tem como, tá? Eu falo para vocês. Experiência própria. É... Tinha alguma outra coisa que eu queria falar aqui, Dan, que eu esqueci agora. Mas você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sobre as ajudas dos sobre, mentores? Sobre... Ah, sabe o que eu queria complementar? Mesma coisa é. acontece, por exemplo, quando vocês vão procurar muito mensagens, muitos vídeos. Não façam isso. Quando vocês se abrem para receber a mensagem adequada, vocês vão receber. Não é necessário ficar buscando, não. Quanto mais vocês buscam, mais vocês ficam doidos de tanta informação. Mais vocês se desinformam e se afastam daquilo que vocês precisam fazer, que é se reconectar com a essência de vocês. Se abram Exatamente. e se permitam para que a mensagem chegue. Não saia procurando. Darani diz que é uma fuga inconsciente que o ser humano tem. A busca incessante. É um aspecto inconsciente de fuga para questões internas que precisam ser observadas. A natureza ajuda. <risos> Vileide. É a menina lindo. do som. <risos> que orgulho Ela de que você, se... te amo muito. Parece que digo, quero ser como você quando crescer. Ah, fofinha. <risos> Ela parece que é única. Tem uma energia de élfica nessa menina muito forte. Tem, claro. tem, tem. Uhum. Irmão, gato, pega lá. Olha, já estamos aqui há uma hora e meia e nós vamos chegar na surpresa. Você, olha, mil pessoas aqui com a gente, na live, assistindo, no chat com a gente. Então, você que ficou até o final, terá surpresa agora. Só que, Dan, vou falar uma coisa. Nós vamos trazer uma surpresa aqui para vocês, mas eu quero ser a primeira. Eu quero ah, ser a primeira, Dan. Eu <risos> adoro que eu abro a, a, o campo. Ui, eu adoro, eu Faz tempo ainda, faz quase um ano que você não, não abre para mim as runas. Eu quero agora. Gente, é desculpem, desculpem, mas eu serei a primeira. <risos> Mamãezinha será a primeira hoje. Deixa Já. eu ver aqui, meu saco de runas. Aqui tem várias oh! runas gente, de madeira, <risos> eu mandei fazer. Essa madeira aqui é madeira de carvalho, viu? Já tem uma potência energética. E eu mesmo que piquei, Maravilhoso. Ó. Maravilhoso. Nas runas. Ah, olha. Meu anjo, vamos ver aqui. tá três runas para você sobre o seu momento atual, tá? Amor, eu quero saber sobre o amor. Me diga sobre o amor. Tudo, quero saber. Olha, o amor está... O amor está transbordando, viu? Me diga tudo, não me esconda nada. novo amor minha, pra você. Minha vida aqui é aberta para, para todos... Meus amigos e a minha egrégora, pode falar. Okay. Tem alguém na live que vai ser o seu amor perdido. Tem alguém na live? Tem, tem alguém na live? Eu vejo um sim, uma águia nas costas. <risos> Ai, meu Deus! Quem será que tem essa águia nas costas? <risos> a águia nas costas, eu vou ter que prestar atenção agora. Tirem as camisas, tirem uma foto das costas de vocês. <risos> Meu Deus, não é de foto sem roupa, não, pelo amor de Deus. <risos> Amiga, saiu aqui a Runa Bercana. Essa Runa aqui, ela fala de crescimento e de expansão, tá? Fala de você estar num momento de expansão de consciência e de crescimento. intelectual físico em todos os sentidos. Fala de estar rompendo antigas estruturas, né? Do passado, finalizações, né? E um momento de extrema iluminação. É uma conexão maior com o seu próprio fluxo. De você estar no fluxo, no vórtice sagrado. De você estar seguindo a direção certa e fazendo. O movimento energético que deveria. Resumindo, está exercendo a missão de alma e também fala de um processo maior se aproximando, relativo, inclusive, a uma maior expansão. Tem mais pessoas destinadas a estar em contato com você. Então você já está caminhando nessa direção. Ramificações acontecendo, crescimento, literalmente. É a missão sendo exercida exatamente como foi pré-determinado junto ao conselho kármico da luz. E você não vai faltar luz. Olha, eu falei, minha luz ela enfraqueceu, meu Deus do céu. Foi a minha luz. E gato o dedo <risos> da tomada, qualquer coisa, pega a vela e não sente. Uau, expansão, iluminação, é esse aí, é o caminho que eu estou agora. Na verdade, já foi me mostrado que o que a minha era de sombra acabou, né? Agora eu só tô na era da luz, agora. Uhum. É só continuar aqui na era de luz. Que lindo. Uhum. Fala de movimentos também, de quebras, de estruturas traumáticas das pessoas. Uhum. Acesso a romper. Gente, é uma live que rompe, porque tem energias. Nós, eu e Kelly, nós temos o Teatro laríngeo muito bem trabalhado. O uhum. que a gente faz, Tom da nossa voz. Tem códigos. Tem, tem códigos que vocês recebem. Tem gente que sente. Tem. É, reações quando ouve. Ou eu, ou quero, nós dois juntos, que já, já é uma onda de energia enorme. É. Já está sendo quebrado muitas estruturas é, traumáticas, sofridas do passado. Querendo ou não, todos nós vivenciamos lá atrás, em épocas remotas lá de trás muita dor e sofrimento porque a, a época mesmo era assim né tinha muito, muitas questões né então uhum. isso aí em muitas pessoas na maioria né para ser quebrado para ser rompido ai que legal isso. que bacana bom eu tô aqui para quebrar para quebrar crenças vocês sabem que eu estou aqui para desmistificar as crenças que vocês sempre arrastaram como verdade na vida de vocês sobre a espiritualidade né essa aqui é a minha isso, missão. Expandir um mas, mas, Dan, você não me falou nada de amor. Eu queria escutar de oh, amor. Deus. Desculpa. <risos> eu aqui conectado em outra energia das lunas, pro seu momento atual, é amor. Ah, pro amor, meu amor. Saiu, sabe o quê? Deixa eu pegar aqui duas lunas <risos> só. <risos> essa. Tá tudo? Não sai não, bicho. Olha, Saiu, ao sabe? vivo, ao vivo. E elas falam de quê? Falam de... Um movimento de expansão acontecendo. Movimento energético de conexão. Fala, inclusive, de missões de almas em conjunto. Porque essas duas unas falam disso missão A sua missão ao lado de alguém Amor E com muita proteção espiritual São seres Da mesma alma Essa aqui é a runa, inclusive Do arcanjo Miguel Tem uma proteção direta do arcanjo Miguel No caso, você E a outra pessoa No caso, quem for Do seu, né Que vai é, missionarizar Junto com você excelência, essa palavra existe é missionarizar, olha a palavra bonita Deus. Vai missionarizar junto com você. Tanto é que saiu até a Ron, né, M, ó, missão. Uau. Então. Já está a caminho, minha gente. Acompanhem, que vocês não, vão não podem perder essa. Já está a caminho, Michel. Já é ele no Brasil. Ai, que delícia. Missões. Em conjunto. É tem uma ligação direta, são soldados do Arcanjo Miguel, viu? <coughs> a força do passar do, do, do, do, do, no caso, de você com a outra parte, tem uma energia envolvida, um, um, um círculo energético do Arcanjo Miguel envolvido. Vocês são soldados do Arcanjo Miguel encarnados. Sim. Tem, tem essa tem conexão. É a elite de frente do Arcanjo Miguel juntos. É forte, é. Uhum. Enfim, enquanto isso, eu vou ficando aqui Gostaram? Cuidando. Vocês gostaram, gente? Ah, vou, vou acompanhando, que vocês vão ver isso acontecer. Vocês vão ver acontecer, porque vocês sabem que eu compartilho tudo com vocês. É, de... tá, Hã? Não, não, tá tá. Porra, não, não tá Não, não está. Depois é... ele vai e é... assistir. Eu vou escolher uma pessoa aqui que eu estou sentindo muito no coração, tá, Dan? Uhum. Glauci, você está aqui, minha querida? Senti de chamar você, eu não sei se você está aqui, mas meu, seu nome veio muito no meu coração agora. Glauci, se você estiver aí, me manda um oi. Tem também uma pessoa, não sei se é Roberto, ou é Roberta, ou é Raíssa, alguma coisa com R. <coughs> Glauci, Glauci está aqui, minha querida. Você, seu nome veio no meu coração, eu não sabia que você estava aqui, mas eu gostaria que o Dan... Tirasse agora as unhas para você. Lauci, vamos lá. Certo. Hum. É um puxãozinho de orelha, Lauci. Segura, meu amor. Eu estou posicionando aqui no código. Na geometria. Certo. Ó, oh, é Glauci. Saiu aqui a, a runa de crescimento, de expansão, de movimento. Tá? Saiu a runa que fala de você, da sua individualidade, de você, do seu eu superior. Quem é você? Como você se vê? Né? E essa runa aqui que é a runa do aprofundamento. Então você está sendo chamada a confiar mais em você. Tá? a acreditar mais e depender menos do externo tá? porque essas três runas falam de você estar num processo de crescimento, de expansão de consciência só que precisa abandonar o apego ao externo principalmente a pessoas tá? então você está no momento de confiar mais assim, intuição em você acontece uma coisa vai lá e pede a opinião do outro o que é bom para o outro não é bom para você. tá? Precisa firmar uma conexão melhor com você mesma. Com seu eu superior, ouvir a sua intuição. Corre para a natureza... Para poder fazer melhor ouvir, E ter melhor essa conexão consigo mesma. Com seu eu superior. Aqui fala do eu superior está Preparando você para uma nova conexão. Tem o um chamado de cura, inclusive, viu? Cura emocional. Tanto em você como no outro. Não sei se você trabalha com alguma terapia de cura, principalmente emocional. Eu sinto aqui a força de apometria. Tá se ampliando, tá se ajustando, tá? É isso. Eu encontrei aqui uma pessoa. Está sem nome, mas eu gostaria que você tirasse... A área X, está sem nome, mas a gente vai sentir a energia. O que é isso aí? A bandeirinha é, é Inglaterra? É. E Tem um, um pior. É. Área X. Quem é essa pessoa? Hum. Saiu novamente a rima de aprofundamento, a runa da viagem, da mudança... A Ana, a área tá... X, escreva seu nome aqui para a gente colocar na tela. A área X, aqui é saiu três runas que falam de quê? Que falam da necessidade de uma mudança, inclusive física. Não sei se você está passando por alguns processos na família e está sentindo de fazer uma mudança. Tem uma mudança que você precisa fazer que está sendo adiada, viu? Faz parte do processo de encarnatório. Então, tem assim, de mudança para acontecer, tá? Precisa expandir para novos horizontes. Mas, para isso, decisões precisam ser tomadas. E você está protelando a tomar essas decisões. Hum. Parece tão bem aí tá sendo pressionado, parece que é um homem, tá sendo pressionado a tomar uma decisão que tem é, vínculo com mudança, principalmente. Uhum. muito bom, muito bom. Não eu somente, ser... ele, né? eu tô sentindo que tem mais, mais pessoas aqui que tá sentindo de humildade casa, de cidade. Uhum. Eu gostaria assim. de chamar aqui, eu não encontro mais, mas meu coração... Gente, eu estou só seguindo os nomes que está aparecendo no meu coração, tá? Eu sigo muito aqui a intuição, não sei porque eu não vejo mais aqui os nomes, mas eu vou chamar. Se falar oi, eu ponho na tela. Uh, Marcelo Henrique. Marcelo Henrique, você ainda está aqui? Marcelo Henrique. Marcelo Henrique, se você estiver aqui... Cadê você, menino? Se você estiver aqui, fala um Sim. oi. Vamos ver. Não está aparecendo Marcelo Henrique. Gente, Darani me diz aqui, ó. É bom, ter é bom ter cristais, principalmente ametista, por perto. Tá? Que a nova energia que vai entrar no planeta daqui uns dias, a energia do, do eclipse mesmo, ela vai pedir uma certa transmutação mais profunda. Hum. A ametista, ametista ajuda nesse processo próximo de coração. Como o colar, por exemplo. Pedro. Achei, achei o Marcelo, cadê? Perdi de novo, é muita gente escrevendo, peraí, cadê o Marcelo? Ele tá aqui, Marcelo, Marcelo, você achou ele, Vileide, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vileide, Vileide, acho o menino, Vileide. Vileide, me ajuda a achar o Marcelo, Vileide? Ele acabou de escrever eu, oi, mas é que já subiu por causa dos comentários, espera aí. Ai, Marcelo, cadê você? Eu tinha achado, eu tinha achado. Bora lá. Vamos lá, Marcelo, Marcelo, ai, caramba. Marcelo, Marcelo. Vileide me ajuda. Ele escreveu bem grande, estou aqui, cadê? Escreve de novo, Marcelo. Bom, é o Marcelo Henrique, se você quiser já jogar para ele, Marcelo Henrique. Valeu. Me veio forte uma energia indígena desse rapaz. Uhum. Uma conexão bem forte com o xamanismo. Bem forte mesmo. Certo. Oh. Deixa eu só posicionar bem aqui no código. O rapaz está recebendo sinais do universo, mas não está entendendo. Ele vai entender. Essas runas falam disso. Você está recebendo mensagens dos seus mentores, só que está buscando do lado errado e não está fazendo as mudanças que precisa fazer, dadas pelo seu, pelo seu mentor. Ele tem um mentor árabe, pelo seu mentor, viu? Tá olhando para, tá olhando na direção contrária do que precisa realmente olhar, de onde precisa realmente olhar. Marcelo Henrique, tá? Tem mudanças também que precisam fazer internas, questões emocionais, tem umas travas emocionais ancestrais que precisam ser rompidas, tá? e trabalhar mais a questão da ansiedade, da paciência, em alguns pontos. Tem determinados movimentos que não dependem apenas de você também, da sua ação direta, depende de uma ação externa. O que você precisa fazer é apenas estar em equilíbrio, sem ansiedade. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Tá ele está passando por um processo de reajuste mental bem forte. E tem uma, uma mediunidade aflorada, só que não está sabendo e não está entendendo. Calma, medita, frequência, 528 ajuda. Certo? Perfeito. É ele uma dá. alma mental, viu? Ele é, eu, eu, ele eu é vejo, mas eu vejo é ele. Ele tem uma alma bem forte, tem Sim. uma energia bem forte. Ligada ao povo lemuriano. Parece Eu assim. sinto muito a energia dele, é incrível. É quando ele aparece aqui na live, muda a energia da live. É cristal, igual a gente, Kelly. Uhum. Vai ser colocado, viu? Se prepara para ser visto, sua vida vai dar um rebuliço. Você está lá embaixo, de repente você está lá em cima, não sabe o que está acontecendo, meu Deus, me segura. É. E tem para falar também, viu? Não sei se ele tem canal. Ah, vamos lá. Eu gostaria que você... Ah, gente, eu vou fazer diferente na próxima vez. Eu vou fazer um sorteio ah, de nomes antes da live, tá? Eu vou antes no Instagram vocês podem me dar uma lista e eu vou fazer um sorteio numa live no Instagram e vou tirar os papeizinhos com o nome das pessoas que se inscreveram para receber a leitura, porque assim fica difícil, tá? Para mim. Mas é só para vocês verem que realmente a gente vai fazer da próxima vez de forma diferente e que o Dan vai, vai se disponibilizar para isso, tá? Mas eu gostaria agora é, para a Vileite. A Vileite está nos ajudando nos bastidores. Ah, é, e eu é. senti desde o começo que tem uma mensagem para ela hoje aqui. Puxa uma pra ela. Hã? Tem que, tem que liberar o perdão, viu, Milete? Tem que liberar o perdão. Tá carregando travas emocionais. Parece-me que familiares. Alguma questão aí que tem que ser perdoada interna. Tá? Tem que liberar o perdão. Fazer roponopono, tá bem? Tá bem forte aqui questão de roponopono. Ajuda nesse Olha processo. Olha ela aqui, ela tá no nosso meio aqui, ó, na tela. A dela. Tá aqui, ó. Ela não vai aparecer, né? Ela pode aparecer se ela quiser. Quer aparecer, vi. Nossa, aqui, Cê, desligou tudo aqui. Desligou tudo ah, aqui, minha. aí eu tô pelo outro telefone, pelo computador. <risos> Pronto, agora é para você a mensagem, minha querida. Ah, tá bom. Tem uma nova abertura, viu, Vileide? É Vileide, né? É. Tem uma nova abertura Isso. no aspecto profissional e financeiro. Ó, você está prestes a entrar em uma nova fase da sua vida. Mas ainda tem questões emocionais que precisam ser liberadas. Perdão, perdão, tá bom? Tem alguém da família que que você não fala? Tem alguma mágoa com algum familiar? Alguns não chega a ser mágoa, mas eu não não tenho contato. Pensei. Mas tem sim. Tá. Outro é que estado, dá... familiar. É assim. Oi. Cortou. É de outro estado. É familiar. Ah. Uhum. Bom, é apenas isso aqui que se mostrou para mim. Você está num processo de mudança energética e tem, está bem forte uma colheita, viu? Saiu essa runa aqui que fala de colheita. De você estar sendo sintonizada para receber uma nova energia que vai te mud mudar. Muitos parâmetros de hoje para outros, só que precisa confiar. Tem que libertar mais da dúvida. O que a gente falou lá atrás vai servir. Você já estava acompanhando tudo que foi dito aqui, relativamente, racional e tudo mais. Pronto. Praticamente já falamos. É isso. Você entendeu. É exatamente isso já vem ressoando já faz algumas semanas. Isso daí. Ah. Gente, eu estou conhecendo ela hoje. quero Jaqueline contrato o povo não me fala nada. <risos> Vileide ajuda aqui a gente nos bastidores. Ela que marca as estrelinhas para eu poder fazer as perguntas. <risos> a Erika está de férias, então ela que está ajudando também. Vai ajudar no você ao todo. Ela vai estar tá com a gente lá no evento ajudando, né, Vi? É um amorzinho, Nossa. não. É uma luzinha aqui. É uma estrela que vem, vem brilhar no, no nosso canal. Não está aqui hoje, não? Quem? O Mário ela Mãe, você está aqui? Eu não sei porque eu não vi minha mãe aqui, porque os comentários vão tão rápido que eu nem vejo se minha mãe está aqui. Saudade. <risos> é, a Érica está viajando, a Érica está de férias. <risos> Bom, então é isso, né? Vi, obrigada, tá? Por ter vindo, minha querida. <risos> agradeço. te agradeço. Te amo, meu amor. Beijo. te amo muito, valeu. Pronto Então tá é, Eu acho que na próxima vez a gente faz diferente, né Dan A gente pode fazer uma li... As pessoas podem se ins inscrever é de alguma maneira Vou pensar como é que eu vou fazer, tá gente Porque aí eu é posso sortear simples. Os nomes aqui na hora Para vocês, os papeizinhos com nome E fica mais fácil, tá Porque assim fica É meio injusto eu ficar chamando umas pessoas e não chamar outras, né a não ser que você, Dan, você quer dar uma olhada aqui em algum nome, você me fala qual você sente? Com, é, é, tem como ver? Eu não consigo ver. Os comentários, se você... Eu acho que tem algum lugar para você clicar aí nos comentários, se você... Parece. Comentários. Deixa eu ver bem aqui. Ah! Ah, eu não sabia. E conseguia ver assim. Dá pra ver. <risos> Ó, eu vou selecionar sabe quem? Diga. Vou selecionar... Cadê ela? Ô, oh, meu Deus, subiu. Chama eu, Tamires Lima, terapeuta. Tamires Lima. Tamires, escreve aqui rapidinho eu, para eu poder colocar você na tela. Ah, vai botar lá na tela. Bota lá na tela. Oh, meu Deus, me dá uma vontade de chupar o limão. Pega lá, gato. <risos> Tamires, Tamires, minha Acho querida. Que eu estou meio com estômago. Aí Caraca. deu uma vontade de chupar limão. Ah, desculpa, vai. mesmo Achou. Uhum. Pronto. Tá aqui, a Tamires. Ó, oh, Tamires, você tem uma proteção muito grande espiritual, tá? Muito grande mesmo. E está passando por um processo de expansão de consciência para iniciar uma nova energia. Se você tem dúvidas sobre o processo que você está fazendo, terapêutico, tá na hora de você fazer ações com base em você e não o que <risos> e não seguindo o, o, o padrão de outras pessoas, tá? Oh meu Deus, eu estou tentando segurar as três, mas eu não consigo. Eu vou mostrar duas numa mão e uma na outra. Ó, oh. essas ondas aqui fala de você acreditar mais na potência que você tem, que você carrega, tá? Você tem muita força energética e espiritual. É uma alma extremamente ancestral, vem passando por muitos processos de mudança interna, né? E precisa confiar mais. Não é a técnica. Você tem dúvidas sobre se é a técnica. Não é a técnica. É você achar dentro de você a, a, a técnica. Não segue a risca. A, a, a terapia é ter que ser seguida dessa forma. Por isso que que, que, que, que tem que ser desse jeito. Não, é você que bota a técnica, você tem que colocar a sua magia, seu poder ali, tá? Aqui diz que você tem muito poder energético. Força energética, de emanação de energia. É como vocês faz essa emanação, entendeu? Não é exatamente a riscazinha da técnica, mas é o quanto você acredita na técnica. Tá? Copie aí o seu, o seu comentário sobre isso. Perfeito. Eu quero Fiquei curioso. Gente, aqui é só runas. O caixa eu veria mais nítido. Mas as runas, elas mostram assim. Uhum. Não com tanto aprofundamento. Perfeito. Bom, gente, eu acho que por hoje a gente termina aqui, mas... Mais uma vez, para a próxima vez, vocês vão poder dar um nome para a gente, a gente vai colocar num papelzinho e vamos sortear, tá? Para ficar mais fácil. <risos> e aí vai ser através do sorteio, tipo umas cinco pessoas, ou, né? Conforme o Dan foi falando que vamos, vamos ter a, a possibilidade de chamar ah, bom, mais gente. Sim, tô, é questão do tempo também, é, das pessoas. É. É, hoje a gente já está chegando a duas horas de live, acho que a gente vai se despedindo por aqui, né, Dan? E eu espero que realmente vocês tenham recebido os códigos de luz, né? Por mais que vocês não entendam desses códigos, já me perguntaram isso, Dan, será que mesmo sem a gente saber, a gente está recebendo os códigos? Estão, tá? Porque os códigos são enviados através da frequência da nossa voz. Por mais que vocês não saibam, vocês estão recebendo, o campo de vocês vão, vão recebendo. É o famoso entrelaçamento quântico. Uhum. Lê, vamos buscar também, vai estudar sobre física quântica. <risos> Pétula, partícula, vibração, as leis de ação e reação, vibração, né? Tudo isso aí está envolvido. A voz ela tem uma frequência e a voz do da semente estelar que tem a energia, né? Porque tem os dons, né? Sim. Sim, então assim, vocês vão sentindo, vocês vão sentindo porque é, o trabalho que eu e o Dan estamos fazendo aqui não é nem muito o falar, mas é o emanar, a gente vibra os códigos e nós fazemos o trabalho de transmutação energética sem que vocês percebam, né? Então, só o fato de vocês estarem aqui na live com a gente, curas já estão sendo feitas. Não porque nós estamos curando vocês, mas porque os códigos estão ativando a cura. Vocês mesmos se curam através da expansão da consciência, através do coração, do sentir. Né? Então, o nosso trabalho aqui é de muita responsabilidade, meu e do Dan. Né? Quando a gente se junta aqui, os códigos se fortalecem, a luz se fortalece. E vocês, sentem -se, vocês podem sentir amanhã, por exemplo, uma, uh, alguma coisa no físico de vocês. Né? mas é algo sendo trabalhado no campo energético, algo sendo expurgado de vocês. Então, agradeçam e simplesmente deixam fluir, tá? E que esse tema do amor multidimensional tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Não se esqueçam, parem de buscar, deletem o aplicativo do Tinder, vão para dentro, porque é lá dentro que vocês vão trabalhar para que vocês manifestem aquilo que vocês tanto querem, que vocês, na verdade, merecem, Tá? É um merecimento, essa manifestação da pessoa para estar ao seu lado, que seja como você, que tem a mesma afinidade. Então, vá para dentro e não lá para fora, né, Dan? <risos> para dentro, é verdade. É isso aí, Dan, Pode. quer dar as últimas palavras? É, só agradecer mesmo também para vocês que estiveram aqui. Até por acaso, vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, né? Então, vocês estão aqui porque ouvir a intuição, já estão na conexão e o mentor falou: vai para a live, lá tem uma coisa que é bom vocês receberem. Aí <risos> a pessoa sente: ah, eu tenho que estar naquela live, não sei por quê. Uhum. Tipo, a mente racionaliza, mas você sente que tem que estar, e você sente já empurrando, é aqui que você tem que estar tá, porque tem alguma coisa aqui para você vai ajudar então uhum. aqui, então vocês já estão no processo, já estão na caminhada já está acontecendo já não tem a questão de buscar fora vocês já estão já sintonizados nada é por acaso né? é isso mesmo e compartilhem, gente, compartilhem esses links, compartilhem com, com seus amigos, porque é muito importante porque, que essas palavras, essas mensagens sejam espalhadas. né? Você, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui, vocês fazem o trabalho de vocês também, espalhando essas mensagens, né? E, e dessa maneira ajudamos uns aos outros a compartilhar a mensagem que precisa ser compartilhada. Não importa quando a pessoa vai assistir a live, é atemporal. Os códigos são repassados sempre que a pessoa escuta as nossas vozes. É por isso que vocês sentem tanta diferença. Mas é isso. Então, foi muito bom ter vocês aqui conosco, compartilhando do amor, da alegria e do carinho de vocês. Obrigado por ter passado esses, essas duas horas, né? Do seu domingo tão precioso, do seu tempo tão precioso conosco. Ficamos muito gratos e felizes e esperamos ver vocês na próxima live. A gente vai marcar, né, né Dan? <risos> Vamos marcar a próxima. Marcar e a agenda, palestra. eu fiquei sabendo que sua agenda já está lotada, né? Até junho? A minha agenda está iniciando junho, viu, gente? Para as pessoas fazer o pré-agendamento, já está iniciando a primeira semana de junho. Maio já está praticamente fechado. Tá? Que bom. Eu fico muito feliz. Quem não sabe, não a primeira live de Dan foi comigo... <risos> Mãe, né, que me puxou, minha filha, você pensa que eu queria fazer live? E a espiritualidade, você vai ter que falar. Você vai ter que falar. E eu digo, eu não vou. E o momento puxar meu cabelo pra cá, me solta. E aí, eu, e aí, eu quero curar. meu um gato em cima de mim, embora. Puxei nessa... ele, eu tenho nessa muito época, orgulho. Nessa época, meu gato era Judite. Era uma gata, é, um presente. Era uma largatixa. <risos> eu tenho a... muito orgulho. Ah, ah você não conheceu a Não, eu conheci a largatixa Judite. Tinha uma largatixa Judite. <risos> Gente, eu tinha uma largatixa chamada Judite. Ela, mor... é. Ela morava de trás de um quadro meu, aí, aí morreu. Ai, meu Deus, Daniel. Não, mas eu tenho muito orgulho de você, viu? Muito orgulho mesmo. Muito orgulho mesmo. De onde você chegou, a pessoa que você se tornou, tantos, tantas pessoas que você vem ajudando, tenho muito, muito orgulho de você. Obrigada, viu? Pela sua entrega. E é isso. Gente, então, um beijo para todos vocês no coração. Nos vemos em breve. Amamos é... vocês. <risos> Tchau, bruxos. <risos> Tchau.